Qual que é a diferença do termo de garota de programa e acompanhante? A garota de programa é, é, iniciante. O, é o iniciante. É ali a base da pirâmide. Então, hum. não é desmerecendo. Mas como qualquer outra profissão. Então, nós, acompanhantes de luxo, temos algumas especialidades. Especializações, vamos dizer assim. Sei, sei, sei. <risos> então, a garota, doutorado, tipo, doutorado, mestrado. Doutorado, mestrado, cursos e Harvard. Isso que é, que é, é A garota de programa, vamos falar assim... De forma crua. É o ato em si, o ato sexual, é a relação. Sim. É uma forma mais mecânica. Então, Vocês você já contrada. trabalharam em boate? A Cris já, ela trabalhou um bom período Qual? em boate. Fazendinha, Night Só o no Fazendinha? É, aqui em São Paulo, não. Não. E você? Eu só tive a oportunidade de uma vez, uma boate conhecida aqui em São Pode Paulo. Falar. Escândalo. Sei. Fui uma vez só e frequentei uns três dias a Connection pra, pra conhecer. Porque eu gosto de ver o público pra ter essa experiência. Música né?